O Bitcoin está arriscando romper a máxima histórica. A gente está guardando um posicionamento da SEC lá nos Estados Unidos com a aprovação ou não do ETF do Bitcoin. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhada aqui agora o que, que os gráficos têm para nos dizer. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora, que o Bitcoin está numa região importante aqui, a qualquer momento a gente pode ter um posicionamento da SEC nos Estados Unidos, estou bem apreensivo aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora muita cautela, pessoal, tá? Tem que saber jogar esse jogo aqui porque, como vocês sabem, o Bitcoin tem muita manipulação e as notícias, quando saem aí, pode ter, né, ir para o lado contrário que a maioria das pessoas imaginam, tá? Sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. A gente vai comentar também sobre o SP500, vou falar também aqui sobre a, como é que foi o ETF do ouro, lá em 2004. A gente vai olhar também aqui agora com todo esse Movimentação do preço do Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo? Antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar aqui o canal. Se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like aí, é muito importante. Se você não está inscrito aí, também se inscreve aqui para poder acompanhar as análises do Bitcoin. E também, pessoal, só que algumas dicas importantes para vocês: né? se vocês não estão ainda participando do grupo Telegram, aconselho a participar. São mais de 13 mil pessoas aqui no grupo, tá? vou deixar o link aqui na descrição, aqui abaixo. Tá? E nos próximos dias eu vou falar aqui sobre o lançamento na, na, na Binance Launchpad. Aqui, Sobre o token Lazio Fan Tolkien, tá? Então, se você quiser participar dessa. Desse lançamento, próximo lançamento na Binance, tá? Vai ter esse token que vai ser lançado. Agora tá entrando aqui em fase de preparação. Você tem que ter BNB na sua conta da Binance, tá? Então, para poder participar, vai ser bem parecido com o que aconteceu lá com, com o lançamento ali do Beta Finance, tá? Que deu um resultado muito positivo. Então eu aconselho vocês ficarem de olho. Eu vou comentar sobre o que, que eu acho desse projeto aqui. Mas, pessoal, lançando na Binance aqui, a chance de dar de bom aqui é bem, bem grande também. Ah, se você tem que ter muito BNB para conseguir botar uma alocação grande, tá? Então, de qualquer forma, eu vou comentar para vocês nos próximos vídeos. Tá? E se você não tem tem uma conta na Binance aqui, eu te convido aqui, ó, a poder aproveitar essa promoção do canal, que tá dando 100 dólares de bônus para novas contas na Binance, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição, um comentário fixado. Você pode criar uma conta nova para você aí ou para algum familiar para você poder participar também dos lançamentos da Binance e é uma corretora muito boa, aconselho você ter a sua conta aí preparada. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin. O que, que a gente pode ver aqui agora? Até aumentar esse gráfico, a gente dá uma olhada. É o seguinte, pessoal: a gente tem aqui, ó, a, a gente tem aqui o, o Bitcoin, é né, bem esticado com preço, tá? E, inclusive, aqui agora, vamos puxar o gráfico semanal, só para mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui. No gráfico semanal, pessoal, a gente tem aqui, ó. O Bitcoin rompeu, né? fez Isso aqui foi algo importante que o Bitcoin fez, ó. Rompeu essa região de, região de resistência aqui no semanal, no fechamento, que foi essa região aqui do próximo 60 mil dólares. Né? A gente tinha, tinha um fechamento aqui, deixa eu até ver qual foi o fechamento isso aqui, ó. O fechamento desse candle aqui foi na região dos. Uh, aqui foi nos 56.160, e, e aqui foi. Fechamento aqui foi de 60 mil dólares, se não me engano, esse candle aqui, tá? Então nessa faixa aqui, o Bitcoin conseguiu romper para cima, fechou a semana acima. Isso aqui é um sinal bem positivo, pessoal. Então, essa região aqui, com certeza, tá? Na minha opinião, pode ser um suporte bom para o Bitcoin. 60 mil aqui até a região de 56 mil dólares aqui. Fechamento desses candles, tá? Então fiquem atentos aí. Essa é uma região de suporte que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Então, pessoal, vamos botar para o gráfico aqui no diário. Eu quero mostrar para vocês que eu estou aqui de olho, né? É, primeira coisa pessoal aqui é esses níveis Fibonacci que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, né? Então puxar aqui na verdade a extensão Fibonacci até achar aqui, na, no, aqui no terminal da, da Tani como é que eu puxo aqui a extensão. Então aqui você vai aqui ó, no lado esquerdo, tá? A extensão Fibonacci aqui meu está em inglês, tá? Não sei se em português ele a traduz aqui, mas tá aqui. Você puxa de, do fundo, né? É topo nesses níveis aqui pessoal, tá? Que eu tô de olho aqui agora. Eu até gosto de configurar na verdade isso aqui. Uh, para o lado direito vou mudar aqui para você mudar para certinho para o lado direito tá então aqui ó olha só o Bitcoin foi buscar a região dos 63 mil dólares que é a região lá de aqui de 100% da extensão Fibonacci tá então aqui é a região que o Bitcoin foi buscar uh, então nível importante teve resistência aqui para poder romper essa região que foi exatamente né pessoal o nível lá que o, o plan B ele tava prevendo o Bitcoin em outubro, então o cara acertou na mosca que o Bitcoin ia buscar os 63 mil dólares, tá? Incrível mesmo. Então, todos esses níveis aqui, pessoal, agora são níveis de suporte para o Bitcoin, ó, tá? Então, aqui agora, se a gente começar a perder força aqui, a gente tem suporte na região de 58 mil dólares, tá? Esse é o primeiro nível de suporte. Tem outro de outro suporte aqui na região de 54 mil dólares, tá? Esse, esse suporte que eu tô mais de olho, pessoal, na região de 54 mil dólares, eu vou comentar para vocês quê, tá? Porque eu vou comentar o indicador de sentimento, pessoal, eu também eu te olhar a gente vai olhar a um pouquinho gráfico do, do ouro, como foi lá o ETF do ouro, que todo mundo imagina que agora que o ETF vai fazer um, o preço subir, e acho que vai fazer o preço subir no médio prazo, tá? Médio prazo, longo prazo vai fazer o preço subir muito, mas no curto prazo aí pode vir porrada para poder liquidar o pessoal que está entrando em long, tá? E, e a quantidade de long está aumentando muito ali, vou comentar o indicador de sentimento. Então, é, fiquem espertos, pessoal, tá? também bastante cuidado aí, que sejam cautelosos, porque eu vejo muita gente afobado, né? falando aí, inclusive no, no YouTube e outros lugares, que nossa, agora o Bitcoin vai explodir pessoal, muita cautela aí porque esse mercado é manipulado, tem que tomar cuidado eu estou aqui posicionando ordens mais abaixo, tá? Eu até vou comentar aqui no Trade View pra vocês, a última ordem na região de 58.800 que não pegou por questão de 100 dólares de novo, pessoal é um erro que eu tenho cometido aqui algumas vezes botar a ordem em regiões é, muito exatas ali, é bom botar ordens fracionadas, né? Por causa de 100 dólares de novo, eu fiquei de fora desse último pump do Bitcoin que teve, né? Então, esses níveis que de Fibonacci são importantes, né? E se a gente olhar também aqui e puxar uh, né? uma, uma retração Fibonacci também, pessoal, consigo vocês olharem, ó. Até uh, eu deletar esse aqui pra gente dar uma olhada também. A região de 54 mil dólares aqui é também essa região interessante que eu tô de olho, tá? para poder fazer o quê? Poder acumular Bitcoin, tá? Então, nesse fundinho que a gente fez aqui, ó, até esse topo. Tá, então a gente tá olhando aqui a região, essa região aqui dos 54 mil dólares, aqui, ó. Essa região interessante para tentar acumular aqui, pessoal, que a gente poderia vir pelo menos uma, uma, uma pernada do Bitcoin para fazer aqui uma correção, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora, sendo se essa notícia sair positiva ou não da SEC, isso aqui pode acontecer, tá? Então, eu não aconselho, obviamente, vender Bitcoin, tá, pessoal? Sair vendendo todos os bitcoins. Eu fiz ali distribuição parcial na região dos, é, dos 62.300 dólares, tá? Que eu consegui fechar ali e vendi um pouquinho pra poder, né? Porque comprei bastante na região dos mil dólares, né? Fui comprando aqui, né, pessoal? Fiz boas compras de Bitcoin. É... é... É sensato poder distribuir um pouquinho, tá? É sempre uma boa ideia fazer isso, porque se tiver correção no Bitcoin, eu vou comprar mais abaixo. Essas regiões que eu vou comprar aqui agora, de 54 mil dólares, tá? Essas regiões Fibonacci que eu mostrei para vocês aqui agora, tá bom? Então esses são os níveis que eu estou de olho aqui agora. Até quero mostrar para vocês a média, vou mudar para vocês aqui a, a, no Trade View. Aliás, pessoal, esse aqui o terminal que eu estou usando, é o terminal da Tani. Eu aconselho vocês também a baixarem. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. É um terminal gratuito, você pode operar em mais de 22 corretoras aqui. Tá, direto no terminal, sem precisar, precisar ficar logando uh, em corretoras. Por enquanto só tem spot aí, mas assim que sair futuros eu vou avisar vocês também aqui no canal, beleza? Então vamos olhar aqui no Trade view rapidamente, pessoal. Tem essas médias aqui, no, a média no diário, ó, vamos puxar aqui né, no diário, são médias importantes, até o aumento semanal também, tá? A média aqui de 21 dias, ó, que importante, tá? A região de 54 mil dólares, né? A média de, de, 50, de 50 dias exponenciais aqui tá nessa, nessa região aqui, dos uh, 50.400 dólares, e a gente tem a média aqui de 9, ou a média aqui, a média de 9 esse gráfico aqui, só confirmar se está a média de 9, eu até acabei mudando, aqui está com a média de 8, pessoal, vou mudar para a média de 9 porque está ficando um pouquinho melhor aqui para mim as, né, as, as entradas, então essa média de 9 está aqui né, agora nos 58.700, Tá aqui um suporte também interessante para o Bitcoin, que eu comentei para vocês também é o CPR mensal, né? Essa região aqui de CPR mensal, que aqui, o Bitcoin não pegou a minha ordem, pessoal. Eu tinha a ordem posicionada nessa região aqui, de 58.800. O Bitcoin fez aqui, ó, foi lá buscar essa esse candle aqui, foi buscar a região aqui de 58.900 aqui, ó. Tá? Então, não pegou a minha ordem aqui por causa de 100 dólares. Fiquei bastante ateado, né? Porque podia ter pego esse pump todo aqui do Bitcoin, né? Eu estava aqui na no, fazendo a operação no Futuros mesmo, né? Acabou não pegando, que é um suporte. Para mim seria interessante aqui entrar nessa região, né? Seria retestes nesses, nesses outros níveis aqui que teve resistência. E é uma região que com certeza para mim seria um, um suporte interessante, tá? Então, essas médias que eu estou acompanhando aqui agora. Vamos mudar as médias também aqui para o gráfico, tirar o CPR também. Ó, pessoal, então o nível aqui para mim, Bitcoin que agora tem que romper, para mim essa região do r 3 do CPR mensal, que está aqui agora nos 64.700 dólares, tá? Eu vou fazer um tutorial sobre CPR, tá? Eu prometo pra vocês. É que tem, tem sido bem corrido aqui a minha agenda, pessoal. Eu tô trabalhando também no projeto paralelo aqui que o pessoal me convidou de um, de um jogo aí de... Uh, provavelmente vai ser Solana, tá? A gente tá conversando com a galera. Hoje fiquei aqui três horas conversando com o pessoal. Então foi bem corrido aqui pra mim. Tá? Eu vou fazer pra vocês uh, um vídeo sobre CPR assim que possível, sobre outros indicadores também. Então fiquem ligados no canal aí, tá? Então essa região aqui de 64.700 de rompendo o pessoal aqui tá bem próximo do topo anterior, ó. O topo anterior foi aqui... Uh, a gente atingiu nesse candle aqui, foi na, foi na região dos uh, 64.895. Então, para mim, rompendo aqui, a gente tendo rompimento dessa região de 58, uh, 64 aqui, e 700 para mim, vai ser um sinal bem positivo Bitcoin. Mas, pessoal, romper não quer dizer nada. A gente tem que romper e conseguir fazer um suporte acima, tá porque a gente pode ter falso rompimento de topo também. Fazendo, inclusive, né, eu comentei pro, no, no grupo do Telegram sobre isso. A gente poderia, pessoal, fazer aqui tá é, um topo duplo também tá então assim eu, eu tô aqui é, um pouco cauteloso com Bitcoin vou mostrar para vocês daqui a pouquinho porque pelo por causa do índice do dólar pessoal tá me preocupando bastante o índice do dólar tá então notícia da SEC tá tudo no mercado aí animado tá nem puxei aqui o, a, o, o medo e ganância aqui tá um indicador mas com certeza a gente tá em ganância aqui nesse momento tá então para mim esse momento de ficar cauteloso com Bitcoin aí tá então é, tomem bastante cuidado porque saindo X da SEC, saindo positivo ou não, a gente pode ainda ter correção pro Bitcoin, tá? Se o Bitcoin romper essa região de 64.700 para cima, eu vou ter stop-buy ali, né, que eu, que eu tô fazendo, botar stop-buys acima da região dos 65 mil dólares, para tentar ali, né, ver se o Bitcoin romper com tudo para cima, né, eu vou acompanhar o volume novamente, se ele romper, eu vou, vou, ter, vou ter ordem de stop-buy, e é isso, pessoal. Se ele começar a corrigir para baixo, eu vou comprar mais embaixo das regiões que eu comentei para vocês, tá? Então, pessoal, aqui agora, é, basicamente eu tô olhando aqui, pro Bitcoin isso aqui, ó, eu, eu realmente estou Olhando essa região de suporte, né? Que eu comentei para vocês, essa região de 54 mil dólares, que seria uma região interessante do suporte também, tá? Tanto no curto prazo, como também aqui, ó, mais no médio prazo, são regiões interessantes que a gente poderia ficar de olho, tá? Porque a gente podia pegar pelo menos aqui e fazer uma, uma correção para liquidar o pessoal que tá em long. A gente vai dar uma olhada aqui agora no indicador de sentimento, vou comentar rapidamente para vocês aqui então. Ó. A gente tem um indicador de sentimento, pessoal. A gente subiu bastante aqui com o Long Short Ratio, tá? Então bastante o pessoal começou a fazer mais long que o Bitcoin aqui. Tá, as sardinhas comprando bastante também, botando mais risco no mercado, na minha opinião. Tá? Então a gente tem a Fã também aqui, né? Até não, não subiu tanto assim, mas está de certa forma positiva. Eu estou aqui um pouco mais uh, né, um pouco mais conservador aqui, cauteloso, pessoal. Tá? Até que vamos olhar aqui agora no, no book de ordens. No book de ordens, nesse momento, aqui a gente até tem mais compra aqui no 1%, na né? região de 60.400, Tá, mas uh, até isso muda muito muito rapidamente pessoal antes aqui até cento está acompanhando mais venda do que compra tá é, eu realmente estou cauteloso pessoal tá bem cauteloso mesmo aqui com Bitcoin porque a gente está bem esticado com preço tá? E essa notícia da SEC pode botar euforia no mercado aí e com a manipulação do Bitcoin a gente pode ter porrada para baixo para liquidar o máximo possível de pessoas antes do Bitcoin voltar a subir, tá? Se a gente puxar aqui o gráfico uh, diário, eu vou até limpar um pouquinho esse, esse gráfico aqui, tá muito poluído né? a gente tem esse canal aqui também, vou limpar essa linha, tem uma linha aqui lá de trás, estou acompanhando também essa linha importante, amarela, tá? A gente pode ter um suporte também lá aqui, mas enfim, uh, a gente, aqui pessoal o que eu tô olhando aqui, ó né? a gente está bem esticado com, com preço aqui agora. Então, são os dias que eu comentei para vocês. Fibonacci, tá? para mim, que eu tô olhando aqui com essas médias também, olhando regiões para poder acumular Bitcoin com, com valores ali que eu acabei distribuindo um pouco mais em cima. Se você não comprou Bitcoin ainda, está né, esperando aí a, o melhor momento, acho que são regiões interessantes, mas não é garantido que o Bitcoin vai buscar, tá? Eu tô postando mais regiões no spot mais abaixo ali, tá? Se Bitcoin cair e liquidando bastante gente aqui no, no aqui no. A gente pode ver as liquidações aqui, devem me posicionar um pouquinho mais forte, tá? Estou tô, tô de olho aqui nas liquidações para conseguir aqui me posicionar melhor. Aqui a gente teve uma liquidação muito boa naquela queda que foi por 58.900, ó. Tá? Mas aqui, a liquidou de um lado e liquidou no um um outro Bitcoin também, tá? Então, está é, aqui bem perigoso, pessoal, com o preço esticado, eu ficaria bem atento aí, né, com o Bitcoin, tá? Por que isso também, pessoal? O que eu estou um pouco, assim, apreensivo aqui, né? Eu não estou tão eufórico assim. É, por dois motivos, ó. a gente pode ver aqui também ó. o índice do dólar, comentei para vocês já há bastante tempo sobre isso, a gente está numa uma região aqui agora que ó, lá em 2018, ó, pessoal, a gente atingiu esse nível aqui, né? a região de 88 por... 88 aqui, né? Então, a partir daqui, depois o Bitcoin voltou, uh, o índice do dólar começou a subir. O índice do dólar aqui, o DXY, mede né, o dólar em relação a outras moedas do mundo. Quando o dólar pegou força aqui, ó, a gente viu o Bitcoin simplesmente né, cai, só caindo. Né? A gente começou a cair em 2018 sem parar. Agora, aqui nesse momento, a gente fez um fundo aqui, ó, um fundo duplo nessa região, tá? a região mesma região que o Bitcoin aqui, uh, pegou lá em 2018, bem próximo. Né? E agora que a gente voltou a fazer uma tendência de alta aqui do índice do dólar. Se a gente romper essa região aqui dos uh, 95, aqui, mais ou menos, aqui, uh, 90, uh, 95 pontos aqui, mais ou menos, pessoal, tá? Eu ficaria aqui bem, bem assim, bastante bearish com o Bitcoin, tá? Que eu estou de olho aqui agora. Porque uh, se, se o índice do dólar começar a subir, o índice do dólar começar a subir forte aqui, é bem difícil a gente ver o Bitcoin, pessoal. Tá? Eu estou bem assim. Uh, é, cauteloso mesmo, tá? É bom vocês ficarem atentos com esse gráfico aqui, porque isso que mostra pra mim tá? se, se, se, se o índice logo começar a subir muito forte, a gente pode ver não importa o que aconteça, a gente pode ver assim, o Bitcoin realmente uma situação bem delicada, tá? Fiquem bem atentos com isso. E outro ponto importante também eu quero comentar para vocês em relação a como é que foi o ETF do ouro lá em 2014 ó. o ETF do ouro aqui ó, lá em 2014 aqui aconteceu a ETF do online aqui nos, nos Estados Unidos né então a gente teve aqui ó foi exatamente nessa nesse dia aqui foi no dia uh, aqui foi no dia foi no dia 18 no dia 18 de novembro foi quando teve a ETF. a gente até subiu um pouquinho mas aí depois já teve muita porrada aqui ó Caiu bastante também o ouro para depois conseguir aqui buscar uma região de suporte e daí depois o ouro decolou aqui, tá? Então, para mim, ó, a notícia de sair uma ETF do, do, do Bitcoin poderia fazer algo muito parecido aconteceu com o ouro. A gente teve uma correção né, temporária aqui do curto prazo para né, acalmar um pouco os ânimos aí, com certeza... Na época aí, em 2014, a gente tinha bastante manipulação também do ouro aí, tá? Não, não, não comprei mais um mesmo mercado em 2014, mas... 2004, desculpa. Então, para mim aqui, a gente poderia ter correções aqui para poder né, acalmar os anos do mercado, né? E depois a gente ter realmente a subida. Olha o ouro que aconteceu com o ouro aqui depois do TF, ó, pessoal. O ouro simplesmente passou daqui, ó, dessa região... Né, até aqui, subiu aqui a cerca de 300, 360%, tá? Então, isso aqui, que poderia acontecer com o Bitcoin, com a aprovação da ETF, mais um curto prazo aqui, nos, nos próximos, nas próximas semanas aí, tá? para mim, uh, pelo menos uma semana, a gente poderia ter né, uh, fazendo... Uh, Ocasando um efeito negativo no preço, tá? Essa é a minha opinião aqui, porque tem muita manipulação, né? E o mercado pode ficar eufórico, levar as baleias derrubarem o preço para liquidar o um máximo de pessoas. Então, fique, tome bastante cuidado aí, tá bom? Outro fator que eu estou acompanhando aqui também é a SP500, né? A SP500, até agora, a gente tá ok aqui, tá? Estou... Assim, de certa forma, otimista aqui com a SP500, mas seria importante romper também essa região aqui agora, essa, essa região aqui dos 44.460 uh, aqui, tá, pontos, tá, pessoal? Seria é importante ter uma, uma resistência forte aqui também, uh, um suporte que era um suporte bom, que virou agora aqui uma resistência pro, né, aqui para o preço, tá? Então, fiquem atentos aqui com essa, essas linhas de suporte, que é no suporte, né, que acabaram virando resistência. Essa linha amarela acabou segurando, essa vermelha aqui que era é no suporte, agora está virando uma resistência, então a gente tem que ficar de olho aqui com os mercados tradicionais também, tá? porque é, com o índice dólar aqui numa tendência de alta, pessoal, e a é sp 500 aqui numa região de, essa região de resistência, tem que ficar cauteloso com o Bitcoin, tá? Não dá para cantar vitória ainda, na minha opinião, tá? Porque a gente poderia formar que poderia ficar uma coisa dramática para o Bitcoin mesmo, tá? Se, se esses pequenos começar a cair, e a gente tiver o índice do dólar também decolando, a gente pode ver, na verdade, o Bitcoin entrando numa situação bem complicada. Então, não descartem essa possibilidade. Eu tô otimista com, com o ETF com o ETF do Bitcoin para o médio e longo prazo, tá bom? Se isso acontecer, vai ser muito bom para o Bitcoin, mas no curto prazo, para mim, a gente pode ter o efeito é, de forma contrária, tá? Então, isso que eu quero deixar claro para vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? Só os comentários aqui para fechar o vídeo, pessoal, eu quero comentar aqui sobre a dominância do Bitcoin, tá? Então, a dominância do Bitcoin tá repetindo o que aconteceu lá em 2018 também, então aconteceu exatamente isso aqui, ó, a gente teve essa queda aqui da dominância, né? Então, a dominância fez algo bem parecido aqui, um Wzinho. A gente tá formando esse Wzinho aqui de novo aqui, né, agora nesse momento, o W é até mais bonitinho aqui, tá? A gente tá formando um Wzinho também, tá? Então, para mim, essa região aqui, é a região de 49% aqui de da de dominância, vai ser uma região bem importante aqui, pessoal. Eu não conselho vocês ficarem muito posicionados com com, com altcoins. Depois, o Bitcoin, na minha opinião, romper essa região dos 47% aqui, já vai ser uma região bem complicada para as altcoins. 49% para cima, pessoal, realmente vai ser bem assim, na minha opinião, vai ser bem, bem difícil mesmo. Eu acredito que os altcoins podem sofrer, sofrer bastante. Né? Então, tome cuidado com os altcoins de vocês. Eu aconselho quem tiver posicionado em altcoins e trabalhar com o stop loss, tá? porque... As altcoins podem sofrer é, de qualquer forma, mesmo se o Bitcoin começar a despencar ou então se o Bitcoin começar a subir muito forte, as altcoins podem perder muito o mercado aí, tá? Então é como vocês ficarem cautelosos com as altcoins. E só comentando sobre o Ethereum para fechar o vídeo aqui para vocês, é, pessoal, o Ethereum tem, de olho também, esses níveis aqui agora, tá? O Ethereum está querendo romper essa linha aqui agora, né? É bem parecido com a linha que o Bitcoin rompeu, ele tentou romper aqui, ó essa região, né, não conseguiu romper, agora aqui vamos estar tá, né, buscando aqui, né, regiões suporte nesse momento, tá, então para mim aqui o Ethereum, tá acompanhando aqui em breve fazer esse pivô de alta aqui, né, isso poderia acontecer com o Ethereum, até inclusive poderia acontecer antes de o Bitcoin romper né, essa, essa máxima histórica, tá, então vamos acompanhar aqui agora, né, que vai acontecer com o Ethereum, uh, mas que eu estou acompanhando aqui agora, pessoal, é esses níveis aqui de Fibonacci, tanto de, de, de extensão como retração Fibonacci. Então, aqui, ó, extensão, esse fundo aqui é até o topo, tá? então, essas regiões que seriam suportes para o Ethereum, a região dos 3.500 uh, dólares, que seria uma região de suporte importante, tá? que eu estou de olho aqui agora, o Ethereum poderia buscar. Né, testar essa região aqui uma possível correção então quem quiser acumular ethereum é uma região que ficaria atento e também olhando aqui né dessa dessa dessa toda essa essa subida aqui agora do do Ethereum que ele teve aqui, né? ficaria de olho também nessa nessa possível aqui retração aqui, ó. Desse topo até o fundo. Essa região também aqui dos 3500 dólares seria a região de 382 aqui né? de retração Fibonacci, tá bom? Então é o nível que ficaria atento aqui para o Ethereum, caso a gente tiver uma correção do Bitcoin com essa euforia toda aí do ETF, tá bom, pessoal? Então vou acompanhar as notícias aí, não se esqueçam de participar aí do grupo Telegram, tá, pessoal? É basicamente o que eu queria falar para vocês aqui hoje. Tomem muito cuidado, cautela aí no mercado, porque quando tem muita euforia, muita gente falando sobre Bitcoin, ETF, notícia, a gente pode ter, né, na verdade, o um efeito contrário aí. Você sabe como funciona a manipulação aí, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, deixa aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê aí muito em breve para mais um vídeo. Um abraço.